Olá pessoal, aqui é o Jonatas, sou do mestrado profissional em computação aqui da Universidade de Brasília. Estamos fazendo o um trabalho de uma proposta de extensão para o Penvox Sexta edição para as áreas de inteligência e vigilância em saúde na área de doenças transmissíveis. O grupo composto pelo Anderson, o Cláudio, o Fábio, eu, o Cleiton, o Urias, o Io e o Iago. O objetivo desse trabalho é definir uma proposta de extensão ao PMBOK Sexta edição nos projetos de inteligência e vigilância em saúde, em relação a essas doenças transmissíveis. Definir um modelo nacional para coleta de dados que auxilie na tomada de ações para o controle e prevenção das doenças transmissíveis. A área de vigilância em saúde ela está relacionada à atenção e promoção de cuidados de saúde aos cidadãos, e a adoção de mecanismos orientados à prevenção das doenças. E ela integra diversas áreas de conhecimento, como política, planejamento, epidemiologia, territorialização, processos de trabalho, condições de vida e situação de saúde e populações, entre outras áreas. A vigilância epidemiológica, que é o foco do nosso trabalho, reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos e age também no controle de doenças específicas. A disponibilidade de informações ela é de suma importância para que os gestores determinam as políticas de combate à prevenção de doenças transmissíveis. Para tal, necessita de um paro técnico para o gerenciar a execução de seus programas e projetos. Essa proposta de extensão IEPMBOC propõe mecanismos para auxiliar na condução dos projetos de prevenção. E combate de doenças transmissíveis, com apoio de boas práticas na gestão de projetos e inteligência em saúde. A nossa metodologia foi composta, primeiramente, em analisar o Guia PMBOX 6 edição e as ferramentas de gestão de projetos, identificar e selecionar dados bibliográficos relacionados tanto à área de gestão de projetos como à área de inteligência e vigilância em saúde, com foco na parte de doenças transmissíveis, e estruturar essa extensão do PMBOK 6ª edição. Foram compostos em cinco sprints de cada semana, onde em cada semana era entregue parte de processos da, do PMBOK. A vigilância de saúde e seus subsistemas. Quais são as relações entre sistemas de vigilância epidemiológica? Temos na vigilância e saúde, nós temos a área de doenças transmissíveis, que é a saúde epidemiológica, as doenças não transmissíveis ou crônicas, ambiental, saúde do trabalhador, saúde na educação. Como o nosso foco é na área de doenças transmissíveis, nós temos as imunizações, as doenças transmissíveis e agravos de notificação. Na questão de imunizações, nós temos alguns sistemas como PNI, API e EDI. Nas doenças transmissíveis e agravos de notificações, nós temos o sistema SINAN, que é um sistema nacional de notificação eh, e agravos de notificação, que serve para poder, quando eh, é diagnosticado alguma dessas doenças transmissíveis, é obrigatório que os órgãos de saúde registrem os casos dessas doenças nesse sistema, para que, posteriormente, possam criar ações de prevenção e combate dessas doenças. Além disso, temos o Previne e o Cicel. Na estatística vital, tem sistemas relacionados tanto à parte de mortalidade, que é o SIM, como a de natalidade, que é o CISNAC. E no de intoxicações, o CININTOX, que registra as intoxicações que ocorreram é, na, nas populações. Fizemos algumas mudanças no PMBOK sexta edição relacionadas a alguns processos tanto na área de escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. É, vou falar um pouco de cada uma delas. Relacionada ao escopo, nós temos as principais informações, tanto de entradas, é, que foram as políticas e procedimentos adotadas pelas instituições de saúde, os relatórios epidemiológicos e os relatórios estatísticos como entrada de informação. E como ferramentas e técnicas, o que a gente viu de importante é a parte de coleta de dados, que são os levantamentos, inquéritos e os relatórios epidemiológicos, que também são utilizados várias ferramentas estatísticas, além das ferramentas de notificações de cada uma das doenças. cronograma, nós verificamos que tem alguns calendários relacionados à campanha de vacinação, a calendário de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis que são, de acordo com determinado é, mês, são criadas algumas campanhas para a prevenção dessas doenças. E a agenda estratégica da área de saúde, que vem os objetivos de planejamento estratégico, as descrição das metas e iniciativas e o detalhamento dos marcos intermediários e das ações. Em relação aos custos, é necessário como por ser uma área está muito envolvida com a parte pública, é preciso verificar o programa anual de execução orçamentária. Além disso, deverá ter tanta acurácia das estimativas e também os métodos de medição de desempenho, além das principais ferramentas de gerenciamento de métricas e identificar as principais práticas ágeis relacionadas ao assunto. Em questão da qualidade, nós temos os fatores ambientais das organizações que são os regulamentos e as leis específicas, e os ativos de processos organizacionais, que são as políticas, procedimentos e as diretrizes organizacionais, além do acesso a várias bases de dados e como as ferramentas básicas de qualidades que serão utilizadas para controlar a qualidade dos projetos. Os recursos, nós temos o ativo de processos organizacionais, que vem as políticas e procedimentos da área de saúde, e a da proteção de doenças transmissíveis. Além disso, na área de comunicações, é importante verificar tanto quais são as tecnologias de comunicações e quais são os seus modelos de comunicações. E os riscos, nós verificamos que tem como entrada as notificações, os relatórios epidemiológicos, como ferramentas e técnicas, a avaliação dos sistemas de vigilância. É importante você... É saber como que esse sistema está ocorrendo, para saber se está tendo algum problema nesse sistema de vigilância. Então você tem que medir os riscos relacionados a ele. Além disso, verificar qual a qualidade desses sistemas, tanto na avaliação da utilidade, da oportunidade, da aceitabilidade, da simplicidade, da sensibilidade e do valor preditivo. Além das análises dos dados, que são os relatórios epidemiológicos e os questionários epidemiológicos em questão das aquisições temos algumas entradas que são foram importantes que estão tanto para o planejamento do gerenciamento do projeto como os ativos de processos organizacionais. Em relação às partes interessadas precisamos saber do registro dos riscos do registro das premissas e outras questões que são relacionadas à questão de identificar os principais stakeholders relacionados à área de saúde. E por fim a vigilância epidemiológica, é, nós temos uma um esquema de interações entre o subsistema de vigilância epidemiológica, e serviços de pesquisa, né, que começa com analisar com fundamento científico, estabelecer as bases técnicas para o controle, induzir a pesquisa, incorporar novos conhecimentos e disseminar as recomendações técnicas, isso a nível nacional. No nível local e regional, o subsistema de informação para a agilização das ações e controle, com base nas coletas dos dados, a organização desses dados, analisar, interpretar e ter uma ampla disseminação dessas informações. Em questão dos serviços de saúde, estabelecer um conjunto de prioridades para poder planejar, implementar e avaliar continuamente a assistência integral à saúde, para que possa ser investigado surtos, prevenir e controlar as ocorrências de eventos adversos à saúde. Concluindo, essa extensão do PMBOK para a edição para projetos de inteligência e vigilância em saúde poderá auxiliar os gestores nos projetos de prevenção e combate de doenças transmissíveis, com o apoio das boas práticas na gestão de projetos de inteligência em saúde, auxiliando os gestores na verificação das informações para a determinação de novas políticas e a questão de novas ações. obrigado.